Hey Dante de Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou aqui com o meu Clube Pinguim com a novidade surpreendente. O primeiro CPP a lançar o servidor. O servidor não, o mini jogo card neve, que é o desafio ninja da neve. E hoje o bagulho eu vou em conferir, mas ele está no estágio beta, ou seja, vai ter é, pulgamento, travamento. E tá tendo uma festa, mas tá no estágio Beta eu tava no Discord, era pra me mostrar os bagulhos do Discord e eu acabei saindo, porque tava travando muito Vamos ver se eu vou conseguir tentar conectar aqui, sem eu cair Eu entrando no servidor bizarro porque ele tá cheio, e tem amigos, que ele tá mais cheio, entendeu gente? Deixa eu ver, vou dar um pause aqui e depois eu volto então gente, não um falha na conexão, às vezes isso pode acontecer, entendeu? Mas agora, meus amigos, saiu do Blizzard. De... E agora diminuiu mais um. Eu não sei se eu tô com medo. Eu vou entrar no Blizzard porque é o único que tá mais cheio. Por causa do.. Então, gente, o que vai acontecer? É nessa fase beta. Essa fase beta que eu me lembro é assim. Vamos aqui pro centro. Ela não vai.. Ela vai ter o ser liberado o selo estão funcionando normal Aqui ó Finalmente está aqui o cardigite Sul neve beta Está vivo agora é, Faço o seu longuinho Para batalhar com os ninhos da neve Os capangas da neve E coletar um chapéu exclusivo beta é, é, Tenha certeza de checar o nosso blog Abaixo é, para alguma importante informação e que são frequentemente utilizadas. Então aqui ó, esse é o estágio beta. Então vai ter bugs, então você precisa reportar os bugs porque vai ter muito bugs. Agora eu tenho que procurar o chapéu, né? Que tal tá chapéu José? será que tá aqui dentro? A licença da licença, não quero saber de nada Pô, ainda tem pouca gente, viu? Pra dois Cadê o chapéu preto, gente? Será que tá funcionando? Eu tô com medo Então, é... O Tux, o Tusk não tá funcionando É... Isso é o que vocês precisam ver O Tusk aquele lá que abre a linha, não tá funcionando O Progresso, eu acho que não tá funcionando o, o do desafio do tem 24, gente Meu Deus, galera de é o progresso do desafio não tá funcionando é eu vou escolher fogo aí ó já pegou de novo o chat eu já falar pra menina ali eu vou ser fogo deixa eu editar o chapéu gente vamos então jogar quer ver que o chat voltou aí agora voltou quer dizer fogo ó. eu não ganhei o selo de beta que geralmente você ganhou o selo de beta Ai, oh, Gente, vamos entrar Quem é isso? Meu Deus, que nostalgia Eu eu tava cagando Ah, então, gente, não deu certo você viu que não tá funcionando Então, 12 de novembro Lançamento do card de beta, neve É, o card É aqui, eu não vou ler tudo não Mas é esse daqui o anunciamento oficial vamos partir logo para perguntas frequentes porque digit se beta está aberto para todos sim tudo que você precisa fazer é acessar o beta new ah, calma mas eu quero continuar lendo então você tem que acessar esse site https barra barra e fazer um login normal então por isso que não estava funcionando e José, então esse negócio do do do Flash Play também que está acabando. Então o que eu vou fazer? Já que aqui não está funcionando, é naquele outro site eu vou sair. Eu vou entrar naquele outro site, né? Porque não está funcionando, porque como você sabe, só é um beta. Eu não sabia disso, ninguém me avisa nada. Eu pergunto para o suor, é uma demora. Então alguém procurar sozinho E agora ficou em inglês Vou traduzir para o português Existe um item beta exclusivo disponível Se eu participar sim Você pode obter é, O chapéu né gente O chapéu é o card de jitsu beta depois de fazer o Você receberá automaticamente então, Para aparecer no seu inventário Na próxima vez que você entrar no jogo Quanto tempo O card de jitsu beta é... Durará o Cardi Jitsu Beta Neve A versão começará em 12 de novembro e terminará em 19 de dezembro Então desculpa gente, pela demora Que eu não sabia disso Tá vendo sobre, não sei, eu tenho que descobrir em vídeo, eu tenho que pausar Gente, olha isso, quando você faz o login nesse site Beta New CP É um servidor Pra você entrar em inglês e eu vou entrar e vou jogar né eu vou receber um chapéu né acho que é automaticamente posso lutar contra os Tux ainda não não pode lutar contra o Tusk como eu falei é o selo é, disponível é, funcionando normal e o e como aí você tem que relatar os e reportar olha como é que tá gente meu Deus o bagulho tá louco ah eu ganhei um chapéu era que bugou será que vai então gente Caralho, meu Deus minha me seta do mouse começou a bugar ah não é começou a bugar eu vou ter que encerrar o vídeo pra começar outro que essa desgraça é assim é também não <risos> então demora tá demorando pra carregar. não sei se vai se não ir eu vou dar um recarregar na página então é isso, eu vou esperar aqui E vou começar outro vídeo Isso aqui deu 17 minutos, desculpa pela demora Mas vamos tentar Agora eu só vou voltar quando realmente começar Se eu não começar, eu vou falar que não começou Gente, que nostalgia Eu ser fogo, é claro, eu sempre fui fogo Olha, mover, range, damage, point card Combo Yeah, modo dica, sim São nove, nove cartas Meu Deus, que nostalgia Já demorou, mas chegou Então a gente pode demorar dois minutos De dois é, Mais dois minutos Se eu for rápido, é sorte Porque o meu demorou dois minutos Mas estamos aqui E agora vamos esperar Encontrar o da neve e o da água Então até encontrar que rápido! Eu já iria dar pausa Meu deus, que nostalgia! Que dia lançou esse jogo? Que ano? Não sei, hein? É 2013 Ok, tela azul, normal, jogo que eu isso Tá carregando aos poucos Tá tudo normal por enquanto Os bugs era pra acontecer Tá, eu não consegui me mover Quem é esse daqui, José? Tá, gente. É, então. Começou. Eu não tô conseguindo. Olha aqui. Tá, não tem para selecionar, para confirmar. Ah, eu tô ali no meio. Agora apareceu o Rode agora tá carregando aos poucos, gente. Tá demorando para carregar isso. Aqui, confirmar. É, tá demorando pra carregar uns pouco, mas eu tô gostando. Por enquanto é normal, porque tá em beta. Quando eu lançar também, eu acho que vai tá brigada, né? Ué, ele só tá me matando, gente. não tem noção, torcendo aqui. A gente, eu vou morrer. Meu Deus do céu, mata. Gente, eles estão me atacando. Meu Deus do céu, Berg. Ô, Ninja da Neve, me dá vida. Eu vou morrer, quer ver? Vou ser o primeiro a morrer. Obrigado. Ó, quer ver que ele vai acertar em mim? Gente, eu vou morrer. Vou morrer sem fazer nada. Cadê o outro? Gente, tô me arrumbando, velho. olha lá, focaram em mim. Os botes desgraçados. E agora, José, a gente vai perder. Gente, tá difícil. É o primeiro round, a gente já vai perder. Quer ver que agora vai... Ah, não, acho que não vai focar no da neve. Focou. Agora só tem um da água. Gente. Eu vou ter que ir mais uma. Ok, vai ter selo. selos estão funcionando normal, né? Mas o progresso ainda não tá funcionando. E nem a batalha contra o testo. É, a gente vai perder. Não um, começaram muito difícil para nós. O primeiro áudio deveria ser só dois. A gente não fez muita estratégia porque ainda estava carregando. Perdemos, agora vai demorar para aparecer. Concluído. Vamos começar a outra. Aqui eu clico passar sair. Ó, oh, o Snow Beta já tá no meu inventário Ah, eu não consigo ver Mas mesmo assim meu buff tá funcionando Vamos de novo Agora eu quero ser o da neve Eu quero ser o da neve porque eu vou fazer minha estratégia É, eu vou ser o da neve agora Ó, oh, oh, o dano dele é muito pouco da neve Mas só que ele consegue recuperar a vida E a água é forte Então ele consegue dar muito dano da água mas ele, ele, ele é de menos alcance Então, agora ele é louco E o do fogo é médio, por isso que eu escolho mais o do fogo Tentar ir com o da neve pra ver se eu consigo Fazer uma estratégia boa Porque o do fogo Então vamos aguardar aqui e eu já volto Então gente, começou aqui Aqui, confirmar, confirmar Ah, eu tenho que ficar mais atrás Agora foi justo eu vou... Eu vou estar mais atrás, dando apoio moral pros meus colegas. Agora foi justo. Dois, começou com dois, mas esse daqui é o mais forte. Ah, ele vai acertar logo em mim, gente. Olha que sacana, velho O que eu faço, José? Aqui. Vai receber também, mesmo com pouco dano. Ai! Ah, essa daqui a gente vai ganhar. Olha! Gente, o povo tem que perseguir voltar a mim Eu vou ter que me, afarta, minha, me afastar Me apartar Gente, derrota logo o, o cramulhão lá de baixo Isso, mano. Delícia Aqui eu, vou, vou, eu quero matar logo esse de baixo Que ele tá me focando eles querem como é que é o fogo quer lutar contra corpo a corpo sol da água luta contra o corpo a corpo gente não vou dar vida pra esse fogo aqui parece eu não sabe o que faz ele pode pode estar aqui e tentar olá sai do corpo a corpo gente gente mata esse aqui debaixo pelo amor de deus Ah, a gente já ganhou carta Obtemos a carta Eu obti agora Aí matou Quase morreu, hein Falta pouco, a gente vai ganhar essa primeira rodada E... Ô, oh, louco, a Alva matou sozinho segunda rodada vai ser três, né? E já começa assim. Ah, então vou colocar minha carta aqui. O não deu nem tempo. Ah, eu vou a vida dele. É, vai em mim, vai em mim. Meu Deus do céu, Vai em mim. Minha carta, gente, meu Deus, do céu. carta do fogo, já matou um, já matou um, próximo, vem outra carta, de assinante ainda, vou ficar dando vida pro, pro do fogo. falta um pouquinho pra matar ele, Eu vou um pouquinho, a gente vai ganhar esse de novo. Cadê minhas cartas, meu deus? Terceiro round ah, agora essa aqui eu é vai ganhar fácil Só com um Essa aqui que seria o primeiro round Graças que eu sou dormida por fogo Vou dar, dar água agora Mais uma carta eu vou usar na próxima mas é só Coloquei a carta, gente. Eu coloquei aqui. Nossa, combo 2. Logo na peruca! Ah, já matou ele, mas nem você vou usar a minha. O da água vai se afastar da carta. Oh meu Deus, eu sofro, hein? É, bugado. Tá, o da água ali bugou e eu tô. Tô igual um doido. O do fogo ficou parado. O selo, o selo bugado. Gente, eu vou fazer assim, eu vou mais uma mas só que eu vou com, com a água aqui mover ele é médio alcance é muito baixo e dano é super alto então eu já fui com fogo meu Deus, foi rápido esse daqui acho que já tava todo mundo esperando gente olha o que aconteceu estoque fechado não sei o que aconteceu vou tentar de novo já aconteceu esse erro aqui, vocês vão e de novo. Que o, o bagulho é fundo. Assim. Claro, já escolheu de novo rápido. O Stamper Master. O Stamper Master tava jogando. Ele é quem? Nem vi. Tá na gravação. O Stamper Master jogando comigo. Stamper Master é um youtuber espanhol. É, foi o maior youtuber de. Clube o aí Olha essa peste aqui Ah, eu só vou culpar corpo Ah, nem aqui eu consigo Aí ah, eu fico aqui Tá, o meu neve atacou o fogo pode atacar, mas não atacou E eu tenho que estar longe desse aqui, ó Ai O neve, você não pode atacar não Você tem que... E subindo nossas vidas. Vou me afastar desse grande. e é vem, é vem, é vem. É Quero ver que vai me atacar. Não! Ele sai de perto do fogo pra atacar. Ué? O.. Não é, provavelmente não é Samper Master. Gente, tem que ressuscitar lá o outro. O outro morreu do nada. Sai de perto de mim. Gente, sim, a gente vai morrer muito. e eu tô. Ué? Olha lá, tá todo bugado, tô morrendo sozinho. Eu tô sozinho agora. Ótimo. Olha lá, ele vai me atacar. E eu não ganhei nenhuma carta ainda e agora José eu tô preso será que tá bugado só tá pra mim? Revive! Ih! Era uma carta revive! Era pra me ter usado meus amigos, mas deixa né! Será que eu vou conseguir outra? Foi mal, foi mal, gente. Ou oh! será que dá pra ressuscitar esse não? Eu vou morrer. Olha lá, aquela peste me seguindo. Ai! Não, oh, ocupa também, né? Então, da água foi muito ruim. Então eu vou preferir seio da neve mesmo, que então eu tenho uma estratégia. E vocês se eu for ele contra o fogo. Então esse é o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Eu quase não finalizei. Então.